Yes. What do you think about the, the whole environment and the whole organization here from the, the youth Olympic Games? Yeah, it was pretty good I think, and it's cool. To watch for the people, and I think that uh, more people will be more interested in the future. Okay. In your opinion, how was the the level of difficulty of the the boulder of the routes and the the speed here on the games? Yeah, speed was okay. It's the same all over the world, mm -hmm. and the boulders were a bit too easy, but. The lead route was definitely too easy, there shouldn't be four tops, but uh, yeah. Okay, I understand. And how uh, how is uh, your preparation for the Olympic Games? Can we see you there on Japan from two years from now? Uh, we don't know it yet. They're so strong people and just a few are allowed to start, so I can't tell it now. Uh, o training on no Innsbruck Center. Ah, yeah. on yeah, uh, so Como é o treinamento em um dos giros mais famosos do campo de batalha? Sim, esse gênero é perfeito para os atletas, porque nós podemos treinar em todas as disciplinas: Speed, and e Leeds. E é muito grande, então é muito legal. Acabou de acabar o quarto e último dia de escalada aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude. E como não poderia ser diferente, a o que aconteceu aqui hoje foi um retrato do que está acontecendo atualmente na escalada, os japoneses não deram chance para ninguém praticamente passearam em todas as rutas e o Kate que está dando uma entrevista ali, ele simplesmente arrasou hoje, tirou segundo lugar na velocidade, tirou primeiro lugar no, no, no boulder e tirou terceiro lugar na, na via guiada, ele simplesmente pela média arrasou todo mundo e com 17 anos se consagrou como o primeiro atleta masculino a ganhar a medalha de ouro na escalada aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude o que a gente testemunhou hoje aqui foi simplesmente o que a gente vem falando em todos os artigos que a gente escreve sobre os Jogos Olímpicos e as competições de escalada muitos módulos, muita, muito equilíbrio muito reglete, mas não reglete de você fazer força, reglete para que você utilize para pisar, utilize para fazer movimentação e principalmente força de torso, força de core atletas foram exigidos não somente na força bruta, mas muito de técnica. O atleta que quiser entrar nos Jogos Olímpicos em Tóquio, ou quiser ter uma participação mais expressiva em qualquer tipo de competição internacional, tem que privilegiar o trabalho de pé. O trabalho de pé de praticamente todos os escaladores aqui foi impecável, especialmente do japonês Keita, que foi quem ganhou o título, foi simplesmente perfeito. O que, dá, o que tem para dizer dos japoneses é que não existe adjetivo suficiente para resumir o rendimento que eles tiveram aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude. O que eu arrisco a dizer aqui é que os japoneses a equipe dos japoneses é a equipe a ser batida O que os japoneses estiverem fazendo de certo É o que daqui para frente todos devem estar copiando Tanto nas categorias de base Como nos treinamentos das pessoas Já estão estabelecidas e vêm liderando Na Copa do Mundo de escalada E no campeonato mundial O último dia foi marcado por um público recorde Muito maior do que ontem Que já era excepcional no público feminino Hoje o público simplesmente tomou conta Praticamente todo o parque Foi assistir às finais do masculino, até mesmo alguns meios de comunicação que não ligavam para escalar Escalada o tempo todo vieram aqui garantir a participação. O Blog de Escalada vai continuar fazendo a cobertura aqui dos Jogos Olímpicos da Juventude e amanhã você acompanha o vídeo com o resumo inteiro do que, que a gente achou, do que a gente gostou e daquilo que a gente não gostou nos Jogos Olímpicos da Juventude. Tá gostando dos vídeos? Não deixa de assinar o canal, dar like tá aqui pra gente e não deixa de seguir a gente a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço e até amanhã. fala um fala o Brasil.